A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas tem ampliado os locais de vacinação e a partir de hoje a vacina contra a gripe está liberada para toda a população nas unidades de saúde. O sábado foi assim, movimentado em frente à feira central. Quem foi às compras aproveitou para se imunizar contra a gripe Covid. João Roberto aproveitou o dia de folga para imunizar contra as duas doenças. Então, é assim, para mim, por causa do horário, né, que dia de semana é difícil, né. E, então, eu vim na feira e aproveitei, né, que vim aqui e aproveitei para tomar, né. Eu acho importante, né, imunizar até eu vou tomar outra da Covid também. Tomou hoje da gripe? É, e como pode tomar as duas, eu vou tomar a outra também, do Covid hoje também. Tomou uma, vai enfrentar a fila para tomar outra? Sim, com certeza. A agente de saúde, Viviane Barbosa, também aproveitou o sábado para atualizar a carteira de vacinação. Já era para me ter tomado no meu posto de saúde, mas eu não estava muito bem, estava gripada. E aí a minha vacinadora está de férias... E eu vim tomar aqui com a minha amiga Lide. Por ser da área da saúde, a Viviane, melhor que ninguém, sabe da importância da vacinação. Eu tomei influenza, muito importante, porque a vacina salva vidas, né? E eu oriento o tempo todo as pessoas a respeito da vacina e eu não poderia ficar de fora, né? Então é, é isso aí, vacina salva vidas. E eu, claro, aproveitei a manhã deste sábado para me imunizar contra a gripe. Agora já estou imunizada contra as influências. A coordenadora do Núcleo de Educação Permanente em Saúde, Jamila Gomes, falou da campanha de vacinação na feira. É, a campanha de vacinação extra-muro aqui na feira ela acontece às quartas-feiras né, e aos sábados, então hoje a gente está vacinando até às 11 horas da manhã a partir de segunda-feira nas unidades de saúde da família. Né? Lembrando que tem unidades de saúde da família que trabalham das 7 às 17 horas e tem unidades de saúde da família que também trabalham até às 19 horas. A coordenadora explica que não existe contraindicação para tomar as duas doses. E isso não tem problema, as pessoas podem sim estar tá tomando tanto a vacina da gripe como a da covid simultaneamente. Jamila ressalta a importância da vacinação. Bom, a importância é a prevenção, né? A vacina ela serve para prevenir, né, as doenças. Então fica aí, né, um alerta à população, né? Nós não a Covid ainda não acabou. Então as pessoas precisam se conscientizar da importância da vacinação. E aí, né, a gripe a gente sabe que ela é sazonal. Então as pessoas também precisam se vacinar contra a gripe.